Veja bem meus amigos e minhas amigas, estamos aqui quase finalizando aqui o fogão a lenha com forno e aqui nós começamos o chaminé e agora é necessário que você ponha aí um abafador uma chapinha de aço, você encontra para vender, tem lugares que é um pouco mais difícil aqui a gente não encontrou a correria, não deu tempo de procurar em toda a cidade e aqui nós passamos no ferro velho e vamos fabricar um abafador aqui nós pegamos aqui uma, uma chapa e vamos pôr duas cantoneirinhas. A gente pegou uma cantoneira e amassou ela para pôr aqui de um lado e do outro para correr, abrir e fechar. Passamos aqui no ferro velho que tinha aqui. Nós encontramos essa, essa cantoneira aqui, ó. É A cantoneirinha de galvanizado. Ela deve ser de 2mm. Aí nós vamos, nós vamos passar assim, ó. Nós vamos pegar ela e eu fechei ela um pouquinho lá no ferro velho mesmo. E aqui nós vamos regular bonitinho. Vamos desamassar. O legal é que ficar certinho assim, ó. Mas vamos fazer o máximo possível para ficar aqui, ó essa calinha pra correr aqui o abafador. Todinha assim, ó. E ela vai, ó, aqui dentro da massa, ó. Certinho, lado do outro. Aqui vai chumbado com massa, bonitinho. Lá também vai ficar aquele tijolinho lá que eu coloquei, mas eu vou arrancar ele, porque eu quero deixar ela bem lá dentro, pra ficar chumbada. Então eu vou cortar aqui, ó, uns 5 centímetros maior. Ó, vou, vou pôr lá, ó, e vou cortar aqui uns 5 centímetros maior aqui, ó. Pra gente chumbar ela dentro da massa lá, ó. O abafador vai só até o tijolo. O abafador, gente, para que é o abafador? Para quando a gente quiser estiver assando aqui no forno, a gente fechar para o ar, para segurar o ar quente, né? Eita. meu pai falou que um prego bem, bem pregado mesmo, é 500 kg que ele aguenta, uma madeira forte na outra, olha né? ó, dois preguinhos desse, desse, desse aqui, a madeira agora não, não quer arrancar, porque a madeira de baixo é boa, então ele tinha razão, aqui eu, olha só, aqui eu virei certinho aqui a aba, e aqui nós vamos cortar o tamanho certinho. Essa chapinha que nós arrumou aqui no ferro velho, ela deu certinho. Agora nós vamos só lixar aqui para ficar legal. Ó. Essa parte de lisinha, ó. Bacana. E aqui é porque é um preguinho pequenininho, ó. Se fosse dos grandes mesmo, Veja bem, então aqui eu cortei, ó, e essa chapa que a gente conseguiu, ó, deu certinho. para que a gente achou lá, então vai ser assim, ó, para quando você quiser que abafar o calor do forno, você vai fechar aqui, ó. Quando você for cozinhar no fogão a lenha, você abre, aí se você achar que tá saindo muito oxigênio, você fecha. Quando você fecha, perde o oxigênio da lenha, quando você abre, o fogo aumenta. Agora aqui essas cantanas vão aqui, ó. Certinho? Vou arrancar as tijolinhas aqui e elas vão aqui, ó. Vá assim, ó. Tem que deixar com um pouco de folga. Aqui eu vou pôr aqui, com ela aqui no lugar, certinho aqui, ó meu deu meu rei, sete dez deu certinho meu rei. É meu rei. <risos> meu rei. E vai sujar, mas depois é só tirar ó, e limpar, viu? isso, ó. beleza e, isso, aí, ó, ó, ela tá correndo aí, ó. certo? Viu? aí depois que, da, da massa seca vai correr melhor ainda agora essa aqui, ó eu tenho uma foguinha essa cantoneira aqui ela dá dois centímetros, então eu posso deixar uma foguinha de meio centímetro de cada lado, que aí ela não vai sair ó, se ela for para um lado, não vai sair meio centímetro de cada lado, sendo que tem dois centímetros cada uma então, beleza, então aqui eu vou regular bonitinho aqui, ó, meio centímetro, cachorro de bola. E é isso aqui, gente. Agora aqui eu vou pôr um tijolo sem massa, ó, só um pouquinho de massa aqui em cima da cantoneira, pra ficar um espaço aqui, hein, pegar um tijolo retinho, nesse espaço aqui eu não vou pôr massa, que é pra correr reto aqui, ó. Uma massa bem firme aqui, ó. Só aqui, a massa aqui, ó. Lembrando, você vai tirar depois e vai limpar isso aqui. Porque se deixar com massa e depois não vai sair, hein? Tem esse negócio também, ó. A massa não pode ficar aqui. A limpeza é essencial. Sujou, limpou. Agora aqui eu consegui um tijolo retinho aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Para cima aqui também, ó. Um lado do outro aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês que Deixou o aqui, ó. Corretinho aqui, ó. É, aqui é assim, na cidade eu não, eu não encontrei abafador, né? Quando a gente não acha, a gente fabrica. Se não tem a peça, em fabrica. Não tem, tem boa, não. Aqui agora é só continuar. Com o tijolinho aí. Olha, aí. Ó, tá, olha, tá funcionando. Depois nós vamos limpar isso aqui bonitinho. Hein? Tá um pouco... A massa tá um pouco úmida ainda, ó. Você vê que tem uma folga, Uma folguinha aqui, ó. De meio centímetro cada lado aí, Olha só, olha que maravilha aí, ó, então não vai sair, ó, mesmo que encoste aqui, ó, lá não sai, tem um centímetro ainda, então ficou bem enfogado, então vai ficar assim, ó, pronto, lacrou bonitinho, ó. Aqui agora é só finalizar aqui com tijolinho, vou pôr mais uma fileira aqui, ó, aqui em cima do refratário e depois mais uma, tá, direitinho aqui, ó, e aqui dentro também tá limpinho, ó, bacana. Agora aqui vamos finalizar com mais um, vamos preencher aqui com tijolinho. Aqui embaixo é o refratário e depois mais uma fileirinha. Agora aqui é só dar uma, uma da nele, ó. Então, ó. então, gente, aqui foi o um abafador. Ele ficou uma folguinha pra um lado e pra o outro também, ó. Mas mesmo que eu encoste aqui, ó, ele, ó, não vai sair, ó. Vai ficar bastante coisa ainda, ó. Porque a calha é larga, né? Essa folguinha é boa. Se já deixar menos, é legal. Olha, olha que legal aí, ó. Show de bola, né? Pois então, meus amigos minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço, aguardo vocês aí nos próximos vídeos para vocês verem aí o resultado final nesse fogão a lenha. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau!